E a Prime Media tem os melhores filmes e séries da indústria, você já sabe. Mas e ganhar dinheiro com a nossa plataforma, você sabe? Aqui na Prime Media, quanto mais crescermos, mais comissões pagaremos a você e seus amigos, por usarem nossos serviços. Nosso programa de afiliados paga 100% da primeira mensalidade em comissões num bônus binário e 50% nas demais mensalidades em um bônus de geração de 5 níveis. Como fazemos isso? É simples, no bônus binário pagamos 50% das primeiras mensalidades pagas em sua equipe menor diariamente. Por exemplo, se duas pessoas pagarem a mensalidade em sua equipe menor, você ganhará 50% desse valor, ou seja, 29 dólares e 90 centavos de bônus. Quanto mais mensalidades pagas em sua equipe, maiores serão os seus ganhos das demais mensalidades você ganha dois dólares e 99 centavos por cada mensalidade paga em sua equipe em até cinco níveis de profundidade com compressão por exemplo se você indica cinco pessoas que também indicam cinco pessoas em cinco níveis diferentes você pode ganhar até 11.675 dólares e 95 centavos por mês não é demais assista aos seus conteúdos favoritos Seja recompensado, convide amigos. Seja recompensado novamente. Prime Media, o melhor do entretenimento no conforto da sua casa.